Olá, como você sabe, a Adobe está lançando a nova Switch 2015 então eu estou aqui agora para falar do After Effects Nessa nova versão do After Effects, a primeira coisa que você vai reparar é que não mudou nada em relação ao layout as funções são basicamente as mesmas, mas a gente tem agora novos recursos então para começo de conversa eu vou montar aqui uma composição sem muita coisa é, a primeira coisa que eu vou falar então é o Preview. No Preview agora eu posso escolher o atalho para o RAM Preview. Antes é, era meio chatinho fazer isso, principalmente como se, assim como eu, você não tem o um teclado numérico. Né? Para quem sabe o After Effects tradicionalmente usava o zero para isso, mas se você não tem o um teclado numérico você não tinha como apertar o zero, porque na verdade você não tinha um teclado numérico específico. Então agora você pode selecionar o atalho que você quer usar. Uma coisa também, agora o After também conta com o Libraries, assim como o Illustrator, assim como o Photoshop. Você então tem como ver as cores, ou seja, se eu tiver uma forma, por exemplo, o que eu posso fazer é usar o conta-gotas e escolher a, o, a cor que eu quero, mas você não tem como puxar essa cor e usar direto aqui dentro, o que eu, sim, eu considero uma falha. Outra coisa que eu também considero uma falha é que nos gráficos, quando você importa um gráfico para dentro dele, ele vem como PNG e não como Illustrator. Se você puxar esse mesmo arquivo para dentro do Illustrator, ele vem como um arquivo vetorial que você pode editar as formas. Então eu também não entendi ainda por que ele não tem essa compatibilidade. Os brushes também eles não funcionam, só vão funcionar dentro do Illustrator. Então se você tentar usar isso combinando com os brushes para fazer painting aqui dentro, também não vai funcionar. Mas vamos para o que é? Para coisa boa. A primeira coisa que eu vou falar, então, é que ele tem a integração agora de a com o Adobe Character Animator. Então, se você instalou o After 2015. Primeiro, você tem que seguir o outro vídeo que eu fiz ensinando a instalar o, a Switch 2015 sem perder a 2014 e sem perder as referências. Porque, no caso, por exemplo, do meu Premiere, ele apagou os presets. Mas, se você uh, quer testar o Adobe Character Animator, ele agora vem junto com o After Effects. E você pode então abrir o Character Animator, fazer a sua animação, como você pode ver no meu outro vídeo, e trazer para cá. E depois de finalizado, o que você vai fazer é File, Scripts, dentro do Scripts agora, tem como criar uma comp usando a gravação que você fez no Character Animator. Quando eu fiz essa primeira vez, o que eu imaginei foi o seguinte, ah, eu vou usar ou esse XML que o Character Animator gera, ou dentro da janela de exporte, eu precisaria selecionar esse arquivo né, Json. Mas não é nenhum dos dois, por incrível que pareça. O que, o que tem que fazer é mais simples ainda. Você só precisa selecionar o primeiro frame do que ele foi exportado. Ele automaticamente vai ler os frames, vai ler o arquivo de áudio e vai ler aquele arquivo também Json. E pronto, ele criou para você a composição. Então eu tenho aqui agora a minha animação feita no Character Animator. Já com o meu, a minha trilha de áudio na duração que eu gravei lá dentro e pronto, tudo funcionando pronto para você poder fazer a sua composição final por último o que eu acho mais interessante que eu também uh, estou usando aqui um pouco para brincar é, eu tenho um arquivo que eu uso muito que é um vídeo do cachorro então eu tenho aqui o meu locker vou criar uma comp com ele então essa aqui é a comp dele, e repara que ele é um cachorro, ele não é uma pessoa. Mas eu vou usar ele para poder mostrar para você como funciona o Camera Tracker. Então repara que ele tem esse movimento aqui, ele vai subir um pouco a cabeça. Então eu vou pegar daqui, marcar o um início, até aqui o final, marcar um final, vou dar um trim, porque eu só vou usar esse trecho aqui, né? são um pouco mais de quase 2 segundos. E vou mostrar então para você como funciona o Face Tracking. Vou pegar o primeiro frame. Vou fazer uma seleção. No caso eu estou usando uma elipse porque a cara dele é redonda. Então marquei uma seleção aqui bem simples. Você vê que não, eu não preciso fazer precisão. Não tenho que fazer a rotoscopia no rosto dele. Nada disso. Fiz a seleção. Na minha máscara aqui eu clico com o botão direito. E peço para ele fazer um tracking dessa máscara. Uma vez feito isso. Ele vai aparecer nesse painel aqui do lado. A opção de método. No método, o normal o que a gente usa é né? posição ou perspectiva Então eu também tenho as opções agora de Face Tracking e Face Tracking Detailed A diferença é, o Face Tracking, ele simplesmente vai fazer o, o, o Tracking da, da face E não vai te dar nada mais do que um keyframe de posição No Face Tracking Detailed, que é o que eu vou fazer agora para você, que é o mais impressionante Ele vai me dar não só a, o Tracking, mas como vai dar o Tracking de cada um dos elementos da minha face. Então, como eu falei, eu estou pegando aqui um, um caso extremo, né, ao vez de usar uma pessoa, estou usando um cachorro, só para poder mostrar o quanto bom é o, esse, esse face tracking. Obviamente ele foi implementado junto com o Character Animator, mas a diferença é que no Character Animator eu faço isso em tempo real, e aqui eu faço isso em post, né, ou seja, usando uma imagem pré-gravada. Então vou dizer que isso aqui é a minha pose inicial, Vou, dar, vou pedir para ele fazer o tracking desse, desse, desse rosto. E repara que no, no primeiro frame ele então, já criou todos os features, né? já criou todos os pontos, dizendo para mim o que é uma boca, o que é um nariz, o que é, que é a base do nariz, o olho, sobrancelha e por aí vai. Então uma vez feito isso, repara que eu tenho então o meu tracking perfeito. O que eu posso fazer agora então é, dentro do, do tracker, eu tenho aqui a opção que ele chama de Extract and Copy. Por quê? Porque o meu Face Tracking original, ele criou já o nome dos elementos. Mas se eu quiser fazer algo mais com isso, eu posso então clicar nessa opção Extract and Copy Face, ou seja, extrair e copiar as medidas da face. Então com isso, eu tenho um outro, um outro, uma outra aba que ele tem todos os elementos aqui separados. Então repara que ele tem até a distância entre os olhos, a distância entre... A, a sobrancelha e por aí vai então com isso o legal seria o seguinte eu posso pegar então um personagem 2D que ao invés de levar para o character animator eu posso trazer ele para o after e usando já uma face pré-gravada animar então se, nesse caso eu já tenho uma gravação antiga ou se por acaso o meu ator trabalha de forma remota então o meu ator ele pode filmar o rosto dele na casa dele eu trago isso para o after, e dentro do after eu posso fazer, então, o que ou algo similar, obviamente, né? não vai ser a mesma coisa, mas algo similar ao que eu faria dentro do character animator. Então, uma vez feito isso, eu posso, então, fazer o que eu quiser. Eu posso, então, agora aqui pegar um arquivo, deixa eu pegar aqui o um arquivo que eu tenho de um óculos, para fazer uma graça com esse cachorro. Eu vou botar o óculos no cachorro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, óbvio, é botar esse cachorro do fundo, sem nada. Então ele não tem máscara. Então eu tenho um cachorro aqui que não tem mais nada. E tem o cachorro de cima. Que é onde eu fiz o meu tracking. Com a minha máscara e os meus efeitos. Então é esse aqui que eu vou usar para o tracking. esse de baixo aqui é só para ter o, a, o arquivo original com tudo dentro. Então eu vou trazer meu óculos para cá. Eu vou fazer um despil. Né? vou fazer um key nesse, nesse óculos rapidinho. Então eu vou trazer um extract. Para tirar o branco dele. Se eu quiser fazer algo um pouco mais profissional, eu posso, por exemplo, trazer também um Mitchoking. Então já leva um tutorial de Kim de graça. Então eu tenho aqui meu óculos, eu vou botar ele do tamanho do cachorro. Então tá ali meu cachorro usando óculos. O que eu vou fazer agora é o que eu sempre fiz no no tracking, então vou pegar aqui um um, um dos features, né? vou pegar um dos meus trackers, no caso estou pegando aqui o do nariz, por causa do, do, da centralização do óculos, eu poderia pegar mais de um tracker, poderia botar um Null ligado a um Puppet Pin, eu posso fazer praticamente o que eu quiser, então eu peguei o meu nose Bridge, vou no óculos, na posição, no primeiro frame, colei, e pronto, eu posso então posicionar de novo o meu óculos, só para ele ficar correto, e se eu der um play agora na minha timeline, está pronto o meu óculos seguindo o rosto do meu cachorro. Então, óbvio que esse é um exemplo muito, muito simples, mas já abusando um pouco, né, usando um cachorro ao invés de usar uma pessoa. Mas penso que, aonde você pode chegar usando cada um desses itens aqui para fazer outras coisas. E diria que não só usando isso para transpor de uma face a de uma pessoa real para uma fase de animação, mas você pode fazer praticamente qualquer coisa, você pode criar arte fazendo essas distorções ou usando esses elementos. Então o resto é a seu critério. Obrigado por assistir. Não deixe de ver o vídeo Character Animator, não deixe de ver o vídeo também ensinando a usar o MIDI Encoder, para você poder, na hora de fazer os seus uh, renders, você saber o que está fazendo e fazer da forma correta. Obrigado por assistir e até a próxima.